Hoje eu quero te mostrar uma chave que vai te permitir chegar no topo do ranking de vendas, transformando suas metas em algo fácil e te fazendo descobrir novos recordes de vendas. Como abordar clientes com confiança, gerando mais vendas sem precisar se esforçar mais. Eu vou te dar também um template para você criar o teu kit de vendas, te mostrando 5 coisas que nunca falham na hora de prospectar um novo cliente. Se inscreve no canal, marca no sininho para ser notificado. Assim que eu lançar um vídeo novo, você vai receber de primeira mão. Agora faz o seguinte. É o seguinte, pensa aí, aquele cliente que você sempre sonhou em vender, aquela empresa ou aquela pessoa que você está tentando fechar um negócio, só que você não sabe como chegar na frente dela ou até mesmo qual que é o dado de contato dessa pessoa. Primeiro ponto, tem uma abordagem profissional. Sabe aquela história de que a primeira impressão que fica? Pois é, é exatamente isso. Durante uma ligação você tem 5 segundos para convencer a pessoa de que vale a pena falar contigo, de que você tem algo relevante e que ela tope continuar no telefone. Agora um ponto muito importante, tem um sorriso na voz. Quando a pessoa está do outro lado da linha, ela consegue entender se você está com medo, se você tá triste, se você está motivado, se você não tá. Sempre, coloca a tua energia lá em cima. Se necessário, faça essa ligação de pé e é fundamental você mostrar felicidade. Agora, eu sei, é difícil, você tem medo, você lembra de ligações que você foi maltratado, você lembra de eventos que não foram legais, agora esquece isso tudo, se concentra na tua próxima ligação. Inclusive, eu tenho um exemplo de uma ligação, vamos escutar um minutinho dela para você ver uma pessoa do meu time fazendo uma ligação com um sorriso na voz. Alô? Alô! Que Quem Aqui fala o Bruno da Growth Machine. Como é que você tá, querido? Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo certinho. Eu te um e-mail se chegou a dar uma olhadinha? Eu não consegui ver ainda. Ih, cara, sem problema. Imagina que tá correria pra caramba aí. Sim, cara, vou só contextualizar assim, brevemente por que, que eu tô te ligando, tá? Eu tô uhum. entrando em contato com algumas empresas de tecnologia, e assim, uhum. muita gente tá me falando que tá com uma dificuldade de geração de demanda, e principalmente demanda qualificada, tá? Isso que dá diversas consequências na operação comercial. Você já conhece a Growth? Já, já conheço. Inclusive, pô, até consumo já alguns conteúdos, seus aí. Pô, maneiríssimo, cara. Esse do Thiago Reis? Isso, exatamente. Legal, cara. Exatamente. Maneiríssimo. Pô, o Thiago manda super bem. Cara, ter o um sorriso na voz é uma técnica de rapor, porque assim você se aproxima, você cria mais empatia. Quando você fala com alguém que está feliz, você quer ficar perto dessa pessoa e tem uma grande chance de você lembrar de um amigo ou de alguém que você gosta, porque também tem a mesma energia que essa pessoa. Agora um ponto importante durante a abordagem, supere os obstáculos. Você vai dar de cara com secretária, com estagiários, com pessoas que o trabalho dela não deixar que você avance. Alguns pontos que vão fazer a diferença no momento que você se deparar com o bloqueador. Primeira coisa que você tem que entender, lembra que o trabalho deles é saber quem pode passar e quem não pode. Ele está ali para filtrar, para não deixar o que o chefe dele perca tempo com pessoas que só querem vender. Segunda coisa, mostra que você vai resolver um problema importante dessa empresa. Mostra que você está ali para gerar valor, não simplesmente para trazer um contrato. Terceiro ponto, tem uma atividade anterior, ou tenha mandado um e-mail, ou uma mensagem via redes sociais, ou uma interação via WhatsApp. Por quê? Porque quando você ligar, você vai fazer referência a uma ação anterior. Agora é importante, fica até o final que eu quero te mostrar. Três ferramentas que vão te fazer prospectar com muito mais facilidade. Respeite o tempo do seu cliente. Seja objetivo e sucinto. Explique claramente o nome da tua empresa, por que você está ligando e qual é o teu grande objetivo. Muito importante, peça autorização para avançar. Pergunta se a pessoa do outro lado da linha tem um minutinho para conversar contigo. Agora vamos para o template. Tenha um bom pitch de vendas. Como funciona um bom pitch de vendas? Use a seguinte frase: Eu ajudo, o nome do público que você ajuda, transformação ou eliminação da dor para a vida dos sonhos. Por exemplo, na Growth Machine, meu pitch é: Eu ajudo empreendedores a aumentar suas vendas e conquistar a vida dos seus sonhos. Crie uma mensagem simples e objetiva onde você consiga explicar para qualquer pessoa exatamente o problema que você resolve. Agora que você já conseguiu uma autorização para avançar, explica o grande objetivo da tua ligação. Na Growth Machine a gente usa o seguinte discurso. Percebemos que as empresas estão com uma grande dificuldade de gerar oportunidades qualificadas. Como você está gerando oportunidades qualificadas para o seu departamento de vendas? Ah, comenta aqui embaixo, qual é o teu nicho? Quem sabe eu não gravo um vídeo com um roteiro adaptado para o teu nicho. Quando você entrar na pergunta, use a citação de um case que você tem dentro do mesmo nicho desse cliente. Eu dei o exemplo de que normalmente na Growth a gente liga falando cara, a gente percebe que as empresas estão com uma dificuldade muito grande de prospectar. O que, que eu vou fazer? Eu vou citar uma empresa do mesmo segmento. Quando eu ajudei a Sankia, eu percebi que um dos grandes desafios era, e aí você entra no problema, inclusive, lá a gente conseguiu aumentar em 40% o número de oportunidades qualificadas. O que, que eu fiz? Dei uma prova, uma referência e mostrei o problema que eu resolvo. Quarto ponto, qualifique as suas oportunidades. Se a sua taxa de conversão é muito boa, significa que você vai converter em algo em torno de 20%. Ou seja, a cada 100 pessoas eu faço 20 clientes. Nesse cálculo, significa que 80 das pessoas que você falou não vão comprar absolutamente nada. O objetivo da qualificação é fazer perguntas importantes com o objetivo de separar quem é curioso, quem não tem capacidade de compra, quem não tem poder para comprar, das pessoas que efetivamente vale a pena você dedicar o seu tempo. Eu gosto de bater que existem três P's da qualificação. Primeiro, eu só vendo para alguém que tem um problema, primeiro P. Segundo, eu só vendo para pessoas que têm um poder para tomar a decisão, para assinar, para contratar o meu serviço. E por último, eu só vendo para pessoas que têm um determinado porte, ou tamanho, ou poder aquisitivo. Qualifica os três P's e você vai ver que você consegue avançar muito melhor no teu processo de vendas. Defina o próximo passo. O que, que acontece? Numa ligação de prospecção, o teu objetivo não é vender, e sim combinar uma reunião. Lembra, você interrompeu o dia da pessoa, ela estava ocupada, você entrou. Não adianta, você não vai conseguir em 15 minutos conseguir fechar uma venda. Você precisa agora combinar um próximo passo. O que, que acontece? Esse próximo passo, muita gente gosta de combinar uma apresentação de proposta ou uma demonstração de um produto. Não sei se você vende software. Ah, fazer uma demo do meu software. Esquece isso. O próximo passo tem que gerar valor. E o que, que é importante você fazer? Primeiro de tudo, explica que você entende que você consegue ajudar aquela empresa e que agora chegou o momento dessa pessoa conversar com um especialista ou descer um diagnóstico um pouco mais profundo. Alguns hacks que vão te ajudar a não ter pessoas faltando na reunião é, cara, cria autoridade para o próximo passo, mostra relevância e mais do que tudo, usa o gatilho mental da escassez. Quando você for agendar, não fala que você tem muitas opções de agenda, coloca assim, cara, eu tenho um horário na sexta e um outro na quinta, qual dos dois é melhor? A nossa agenda está muito cheia, mostra que ele está conseguindo algo que é escasso, que é disputado por outras pessoas e que ele precisa valorizar. Antes de terminar o próximo passo, mande um convite para a agenda da pessoa e peça que ela aceite dentro do telefone e reforce a importância e da transformação que será proporcionada na próxima reunião. Um passo bônus, além dos cinco que eu já falei, é use templates. O que acontece? Aqui na Growth a gente criou três templates que vão te ajudar muito. Primeiro, eu tenho um roteiro de ligação para você desenhar exatamente o teu discurso. Segundo, eu tenho o Kanban Prospect, que é uma ferramenta para você mapear as dores e os sonhos do seu cliente e criar uma abordagem baseada nisso. E terceiro, eu tenho um gerador de cor do e-mail, que te ajuda justamente a desenhar um e-mail de prospecção com muita eficiência. Eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário aqui embaixo. Pode fazer download que eu sei que vai fazer diferença dentro da tua operação. Eu acredito que prospectar de maneira eficiente faz você liderar o ranking de vendas. Quanto mais você prospecta, mais você fatura. Agora, o que, que acontece? Uma combinação muito forte com esses cinco passos é você fazer o que a gente chama de social selling, que é você usar redes sociais para poder vender mais. Eu lancei recentemente um vídeo onde eu te explico como você usa redes sociais para vender mais. Ele vai carregar aqui. Vai lá que eu estou te esperando nele agora.